Existem muitas ideias erradas sobre o IMI. No vídeo de hoje vou explicar o que é o IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, o que é o IMI familiar, o que é o IMI adicional e quais os prazos que tem para cumprir com a sua obrigação fiscal. Fico para ver até ao fim. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Produzo vídeos com conteúdo único todas as semanas. Se tem interesse no mercado imobiliário, na sua evolução, se quer saber mais e receber regularmente vídeos únicos exclusivos para si, está na altura de subscrever o meu canal de YouTube. Começando pelo princípio, o que é o IMI? O IMI é o Imposto Municipal sobre Imóveis, que é um imposto que é cobrado pelas Câmaras Municipais sobre o património e com taxas determinadas pelos mesmos municípios. Para os prédios urbanos as taxas vão de 0,3% a 0,45%, podendo em casos muito excepcionais ir aos 0,5%, e para os prédios rústicos as taxas são de 0,8%. A segunda ideia que lhe quer transmitir é do IMI Familiar. O IMI Familiar é um desconto que as câmaras municipais atribuem ao IMI um, para as famílias que têm dependentes a cargo. O desconto é fixo e varia consoante o número de filhos. Pode ser de 20€ se tiver um filho, 40 euros para quem tem dois filhos e 70 euros para quem tem três ou mais filhos. Deve consultar a sua Câmara Municipal, nomeadamente no site do município, para saber qual é que é Uh, o desconto, se é que há desconto, e qual é o desconto que a sua família pode ter. Passamos então para o adicional OMI. O adicional OMI é uma taxa adicional, como o próprio uh, nome indica, que é cobrada a quem tiver habitações ou terrenos para construção com o um valor patrimonial tributário, que é o número que aparece na caderneta predial, uh, igual ou superior a 600 mil euros, no caso de ser um indivíduo, uh, uma, uma, um contribuinte individual ou 1.2 milhões de euros se forem contribuintes casados ou em união de facto e que optem, obviamente, pela tributação conjunta. E para terminar, os prazos para pagamento da tributação fiscal chamada IMI. O IMI pode ser pago em uma vez ou em prestações, mediante o valor a pagar ao município. Uma vez se for até 100 euros, duas vezes se for entre 100 euros e 500 euros, e aí deverá pagar em maio e novembro, e três vezes se o valor for superior a 500 euros e sem limite, pagando em maio, em agosto e em novembro. Espero que o vídeo tenha sido do seu agrado e estou ao dispor para esclarecer estas ou outras questões sobre uh, o mercado imobiliário e, claro, também para acompanhar na compra e venda do seu imóvel. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso, sou agente imobiliário e até à próxima semana, até ao próximo vídeo, deixo-lhe o convite do costume. Vamos conversar?